Aí, Padre Alice, sua benção. A gente fez esse vídeo pro Senhor, para a gente agradecer tudo o que o Senhor fez aqui na Paróquia São Benedito. E também para se despedir, né? Porque o Senhor vai em uma nova jornada lá em Chavantes. E a gente deseja ao Senhor muitas felicidades. E que o Senhor consiga transmitir o mesmo amor que você transmitiu aqui. É, a gente vai sentir muita falta do senhor, né? Da sua alegria, sua felicidade. O senhor chega em algum lugar e já consegue animar todo mundo que tá lá. A gente vai sentir a gente falta mesmo do senhor. E agora eu vou passar outros vídeos de outros coronhenses se despedindo. Pai Davi, tudo bem com o senhor? Sua benção. Pai Davi, eu queria fazer a minha despedida em sua homenagem Pai Davi oh, foi muito bem um tempo bom com o Senhor na primeira vez que eu te conheci que o Senhor veio jantar aqui em casa comigo, com toda a minha família também na primeira vez que eu fui, fui na sua casa tomar café da tarde que eu quase comi todo o chocolate seu na véspera da Páscoa e também, Padre Davi, eu queria falar que é uma coisa. Eu nunca vou esquecer das brincadeiras que a gente sempre fazia. E também nas horas que o Senhor me ajudava. E também o Senhor fez aquela promessa, que o Senhor ia fazer a minha primeira comunhão. E essa promessa foi cumprida. Muito obrigado, viu, Padre Davi? Foi o Senhor que deixou fazer a catequese. Bastante coisa. Muito obrigado, Pai Davi. E o Senhor sabe que o Senhor mora dentro do meu coração. eu espero que nessa próxima missão o Senhor esteja bem e firme. Boa sorte na sua próxima jornada. Em breve. Um abraço, Pai Davi. Sua bênção. Tchau. Pai Davi, Deus te abençoe. Que Deus sempre ilumine o seu caminho estarei sempre rezando pelo Senhor. Tchau, do seu coronha. São então, Paulo, e há pouco tempo que ele que mostrar a mudar de paróquia. Então, vim fazer um vídeo rapidinho de despedida. E agradecer ao Senhor por todos esses anos que o Senhor conversou comigo. O Senhor que fez a primeira comunhão, minha primeira confissão. E por tudo que o Senhor fez por nossa paróquia. E eu queria dizer que o Senhor sempre está lá nos nossos corações, todos nós, guardado bem no nosso coração. Hoje, nunca irei esquecer do Senhor. Amém. Adeus, Padre Davi, vá com Deus. É, então, eu queria é, falar para o Senhor, Padre Davi, eu gostei muito desse tempo que nós passamos junto lá na igreja, todo esse tempo que você foi de Padre, e que o outro Padre seja tão engraçado quanto o Senhor, e... Eu não queria que você fosse embora, mas já que tem que ser assim E, e que Deus abençoe você na sua nova caminhada O Senhor é quer dizer Certo é... Só queria agradecer por... Por, que é igreja, só por tudo que o Senhor fez pela igreja de São bendito. Eu sei que eu sou um aposentado Mas quero agradecer, né? Por tudo que o Senhor fez será lá, que o Senhor deu pra gente quando a gente era do Padre Giovanni, ainda. Aí o senhor veio e recebeu a gente com muito carinho. E eu quero é, dar força pro senhor nessa essa nova missão que o senhor vai ter lá em Xavantes. Obrigadão por tudo. Tudo bem, Padre? Então, eu vim aqui falar pro senhor, primeiramente, agradecer. Agradecer pelos tempos que o Senhor ficou aqui. Agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Tô vindo aqui dando essa mensagem pro Senhor. Agradecer pelas coisas que o Senhor fez por nós. Por tudo, agradecer por tudo mesmo. O Senhor é uma pessoa muito especial para nós. E eu tenho a certeza absoluta que pro lugar que o Senhor for, as pessoas vão adorar o Senhor. Vai mesmo E o senhor pode ter certeza disso Que eu vou rezar muito pelo senhor O senhor é uma pessoa muito querida Para nós todos os coroinhas Para tudo que o senhor precisar Nós vamos estar aqui em Santa Cruz O senhor sabe disso Que o senhor pode contar com nós Então eu venho aqui mais para agradecer mesmo Agradecer ao senhor Esse tempinho que o senhor ficou com nós e Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de todas as coisas Ele sabe o que é melhor pro Senhor O Senhor vai fazer muita falta pra nós Vai mesmo Te dei, eu sei. Sempre...